O senhor sabe como é que é possível fazer uma pequena fortuna como editora? Isso não, não sei, exigir, mas gostava imenso de saber. Pois o senhor faz uma pequena fortuna começando com uma grande fortuna e indo e editando até que ela seja pequena. Aqui, porque vamos ter a segunda edição deste curso, o curso de turismo literário. nós nos aproximarmos de uma mulher, que o joálito seja de alho intenso, é fértil, de certeza. Eu não estou dizendo que o brasileiro não é mais o português. Viva a língua brasileira, leia-se, viva a língua portuguesa brasileira. <risos> Enquanto o Genes falava, eu tive a oportunidade, e eu não sou bom em contas, de dizer que o lançamento do livro está a 360 horas desta conversa. Ou seja, daqui a 360 horas, o livro vai sair. Este Camões em Paris. E os Vans. Os Estrelas. Os Lacerda. Os Lucena. Os Rosa. Os Costa. Os Almeida, Os Camacho. E neste caso... o, o... Foi aberta uma perspectiva nova, técnica. Também isso para mim foi inovador. Perguntou assim, mas professor, o Hamlet não conversou com o pai dele. Por que não perguntou para o pai dele como é o outro lado? Percebemos que podemos transformar o mundo. Teremos descoberto o sentido da vida. Teremos descoberto o sentido da morte. Olá, Bruno. That's <laughs> it,